Olá pessoal, meu nome é Cleiton Libardi, sou docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da UFSCar. Minha linha de pesquisa é o efeito do exercício físico na adaptação muscular. E é sobre isso que eu vou falar um pouco para vocês hoje. O principal objetivo dos nossos estudos é investigar como o exercício de força, popularmente conhecida como musculação, pode afetar o crescimento e a manutenção da massa muscular. É importante destacar que a manutenção, o aumento da massa muscular, é desejável não só para a estética, o alto desempenho, mas também que pessoas que buscam qualidade de vida e saúde por sua relação com a funcionalidade e também com a, o metabolismo de forma geral. Nesse sentido, o nosso laboratório tem buscado investigar estratégias que possam maximizar e otimizar a resposta hipertrófica. Dentre elas, a manipulação das variáveis do treinamento de força, da musculação, como volume, número de séries, intensidade, que é o peso levantado, intervalo entre séries e exercícios, tipo de exercício e frequência semanal. O que a gente tem visto é que, independente da manipulação dessas estratégias, quando você faz o exercício até a falha muscular concêntrica, ou próximo dela, que seria até a exaustão, ou seja, você está realizando uma série e você interrompe a série porque você não consegue mais fazer uma repetição, independente do jeito que você treina, se você levar o músculo até essa exaustão, você vai maximizar a resposta da síntese proteica e consequentemente a adaptação. Isso nos mostra que você tem diferentes estratégias para se chegar no mesmo lugar. Você pode alternar o peso levantado, você pode alternar a frequência de treino, você pode descansar mais ou menos entre as séries, você pode usar uma ou outra estratégia. Se você levar o músculo até a falha ou próximo dela, você vai estar realizando um estímulo anabólico ótimo para esse músculo se desenvolver. Embora a gente saiba que existem diferentes estratégias para se chegar ao mesmo resultado, ou seja, um crescimento muscular ótimo, né? como eu falei agora há pouco, você pode trabalhar com cargas altas, cargas baixas, maior frequência, menor frequência, maior velocidade de execução, menor velocidade de execução, diferentes implementos, máquinas, anilhas, halteres. Apesar de tudo levar ao mesmo lugar, existem alguns sujeitos que qualquer estratégia que ele utilize dessas que eu apresentei ele vai responder pouco ao treinamento. Ou seja, independente da forma com que ele treine, a resposta hipertrófica dele vai ser muito baixa. Por outro lado, a gente tem indivíduos que respondem muito ao treinamento, independente também da estratégia. O nosso desafio daqui para frente é olhar para esses indivíduos chamados de baixo ou não-respondedores, em que você utiliza diferentes estratégias que funcionam com a maior parte da população, mas com ele não porque existem alguns aspectos intrínsecos relacionados à biologia, aspectos moleculares, reguladores do crescimento muscular, que não atuam muito bem nele. Então, o nosso desafio daqui para frente é a criação e o desenvolvimento de estratégias de intervenção, nesse caso aqui o treinamento de força, a musculação, para esses indivíduos baixos respondedores. Então, o futuro dos projetos do laboratório vem nesse sentido. Como a gente pode elaborar estratégias de treinamento em que a gente possa tornar um indivíduo que é baixo respondedor, tornar esse indivíduo um moderado ou até mesmo um alto respondedor. Existe uma estratégia capaz de maximizar a resposta desse sujeito especificamente? Então é o que a gente pretende daqui para frente com os nossos estudos.